As coisas ruins uh, vão acontecer na sua vida, né? eu aprendi isso, e aí vai caber a você uh, decidir se você quer continuar ou não, se você vai seguir em frente ou não. todos vão passar por dificuldades né? e, e muitos franqueados quando entram na concerto smart é, a gente fala eu não sei a sua história eu não sei que tipo de problema que você enfrenta eu não sei se você tem problema na sua família ou se você tem problema de dinheiro no seu emprego é, mas cabe a você Cabe a você é, conseguir seguir em frente ultrapassar esses obstáculos. E você tem que acreditar. Se você acreditar, você consegue superar isso. Uma, uma história que eu gosto muito e, e que eu tive contato foi a história de José. A né? história de José, é, José foi, foi escravizado, né? ele foi vendido como escravo. Ele teve grandes dificuldades na vida dele Ele foi preso injustamente Passou por muitos momentos de dificuldade na vida dele para depois é, governar o Egito todo né? Então ele é uma história aí de, de superação E é uma história que, que realmente me tocou é, Que ele saiu né, da escravidão para governar o Egito. E o momento que eu tive contato com essa história é, foi um momento da minha vida que eu estava bem desanimado, eu tinha perdido um amigo, eu tinha desentendimentos na minha família, é, que eu estava realmente bem para baixo. E essa história, ela, ela me tocou, né? Ela, ela trouxe para mim uma, uma reflexão. Eu tive essa história, contato com essa história com um convite da minha irmã para entendê-la. E, e após isso, é, eu voltei a ficar animado e, e buscar a expansão da rede. Eu fiz uma promessa que quando a gente atingisse um número de unidades, eu estaria voltando nesse local e estaria agradecendo por, por aquilo, é, por ter tido esse contato com essa história. Só que nesse momento, eu achava o número de unidades que eu pretendia, que eram 30 unidades, um número muito grande e que eu ia demorar para alcançar isso. né E nesse momento, realmente, foi um momento que eu, que eu acho que tive, com certeza, a, a ajuda de Deus e que a gente conseguiu chegar é, nesse número de uma forma muito rápida. Eu acredito que todo mundo pode pode alcançar seus objetivos. E se você acreditar, se você tiver é, as pessoas certas ao seu lado, se você realmente é, tiver coragem para fazer isso acontecer, você consegue realmente avançar todos esses obstáculos e atingir seus objetivos.